Muito bem, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eh, o SketchUp para engenharia e arquitetura, ele deve ser trabalhado de forma paramétrica também. Então, nas aulas que vão se iniciar agora, a ideia é mostrar para vocês uma metodologia né, de como utilizar isso, eh, o SketchUp, de forma paramétrica. Então, nós vamos começar as ferramentas mais básicas e depois a utilização né, de ferramentas para estruturar todo o projeto de arquitetura e de engenharia. Então vamos lá. Essa é a versão 2019, mas o que nós vamos ensinar aqui em qualquer versão do SketchUp, a metodologia é a mesma. Né? Primeira coisa, para quem está começando agora, é entender é, esse tridimensional aqui do, do SketchUp. Nós vamos ter que nos orientar muito pelas linhas, pelo eixo vertical aqui, que é azul, né? O eixo verde e o eixo frontal vermelho. Né? eles serão as nossas referências. Tanto é que toda vez que a gente fizer uma linha, por exemplo, vou clicar aqui no comando linha, né? e for traçar, né, clico e traço, ele mostra, ó, ó, cor azul, quer dizer que eu estou desenhando no eixo azul, ó. E ele até escreve eixo azul, ó, eixo vermelho e eixo verde. Isso é muito importante entender para a gente poder referenciar se eu tô desenhando correto, né, é, no eixo correto e fazendo o um plano correto, porque ele vai pegar uma perspectiva e às vezes distorce, ó, ó eixo verde, Ó, eixo vermelho, aqui não tem eixo nenhum, ó. tá sem cor. Ó. Então quando ele pega o eixo correto, eu ainda posso buscar alinhamentos aqui, assim. Ó. Ó, né? E aí, fechar lá. Ó. Aí ele fecha o desenho. Tá? Então é muito importante essa questão do, dos eixos. É, para desenhar no SketchUp, ele, relativamente ele é muito simples, né? Nós temos aqui as ferramentas básicas que já vem inicial. né? Únicas diferenças que foram ligadas nessa tela é aqui, ó, no menu visualizar, barra de ferramentas. E aí, né, as ferramentas que estão aqui ó, são as habilitadas. Eu vou desligar todas para a gente estabelecer um padrão né, dessas ferramentas. Primeira coisa, a questão de desenho, né? Então, é, essa ferramenta tem o lápis, o círculo, o arco, né? Se a gente for trabalhar com desenho, é importante deixar essa ferramenta é, acionada. Outra ferramenta importante, né? São as exibições. Então, aqui, seguindo a... Né? Exibições, para que eu possa ver frontal, perspectiva, de cima, de lado, né? Então, as vistas do, do meu desenho. E eu posso ajustar assim, né? Ó, numa linha só. Depois de exibição, né? nós vamos ter sessão. Sessão é para fazer os cortes, né? Depois da sessão, nós vamos estar tá colocando as ferramentas básicas. Então, vamos lá, ó. É, conjunto grade de ferramenta. Isso aqui são as ferramentas mais básicas. Até se você quiser tirar essa, pode ficar somente com o conjunto aí, básico, lateral. Ok, outra ferramenta que nós vamos ter. Né? Então olha só é, Depois câmera e camada né? Nós vamos assim conforme for trabalhando o desenho né? é, As ferramentas de editar ó, É o mover, o rotacionar, o seguir e né escala Elas são importantes muitas vezes Mas elas estão aqui nesse conjunto também tá vendo Esse conjunto aqui ele é bem, é, vamos dizer assim, ó, completo Certo? Então, aqui, conjunto de ferramentas, aí eu não preciso desse. O que mais? A principal é aquela padrão, né? E a primeira, os passos, é aquela que fica aqui em cima, ó. as mais basiconas. Então, se te incomodar essa grandona aqui da lateral, que tem tudo, né você pode ficar com essa... Padrão aí, os primeiros passos. E fecha essa, tá? No nosso caso, eu vou usar é, essa aqui, no, na lateral, tá bom? Mas aí depende de gosto. Então, vou colocar essa aqui. E essa aqui mais perto. Acho que assim a gente consegue tá, desenhar. Fecho. Bom, para desenhar, né, aqui. Comando linha, nós já vimos. Só que a ideia é desenhar com precisão. Então, eu clico, indico a direção que eu quero ir, no caso vermelho. Aqui embaixo está mostrando os metros, né? E eu posso digitar direto aqui, ou posterior. Então, eu posso digitar aqui, ó, 5. Ele faz 5 metros. Tá vendo? Ó. Eixo verde, 3. Volto, não sei onde termina, pego a referência lá e trago assim, ó. ele mostra uma linhazinha verde, a hora que ele encontra o mesmo alinhamento, ele marca e aí você só fecha. Então, esse é um jeito de estar tá desenhando. Para fazer o tridimensional, é o puxar, né? Então, clico e puxo, e também posso fazer a, a medida que eu quiser nesse puxar aqui, esse, digitando, né? 3 é, metros. Ele faz um objeto. Eu tenho o costume de assim que eu terminei de desenhar aqui no, no SketchUp, né, é clicar na setinha. Mas uma das coisas também que é importante entender aqui no SketchUp é como nos localizar. né? Então perceba que eu estou utilizando a navegação, ó, o Orbitar, como ele chama, Orbitar. Eu pressiono o botão Rolando do mouse e deixo ele pressionado. E o botão rolando o mouse para frente e para baixo também dá o zoom. O zoom é interessante, né porque onde o mouse estiver é onde eu vou ter o zoom. Supor que eu queira visualizar essa linha aqui de baixo. né Então, ó, vou aqui com o mouse, ó, perto de onde eu quero ver, e ele traz o ponto para mim. Se fosse lá atrás, a mesma coisa. né Reduzindo e orbitar. Então, é isso que nós vamos ter que adquirir aí uma certa... Habilidade no SketchUp para poder estar tá realizando. Além da ferramenta lápis para desenho, né, eu posso utilizar o retângulo. Né, ó. O retângulo ele também vai ser utilizado para fazer parede. E eu quero chamar a atenção aqui para baixo. Ó. Percebe que a separação é, das medidas é um ponto e uma vírgula? Então, eu posso clicar aqui no retângulo e depois vir, vir aqui e digitar. 4,5, Enter. E ele editou aquele retângulo para mim na medida que eu quero. Então, é, é possível sim trabalhar com precisão né, no, com o SketchUp. Tá certo? Então, ferramenta retângulo. O círculo vai na mesma função, né? Desenhar círculo, digito o valor do raio 2, por exemplo, e ele cria o raio para mim de valor 2, certo? Ó, Cino, orbito, se eu quiser criar o 3D, né? Só puxar. Lembrando uma coisa muito importante aqui no SketchUp, nesse, nesse início. Né? Quando eu tenho duas formas, né? que nem por exemplo essa, quero selecionar tudo aqui. Ó. A partir do momento que eu venho aqui, selecionei, selecionei clicando duas, três vezes, e eu venho com o comando mover, e vou posicionar isso em cima desse objeto, a partir do momento que eu fiz isso, esses objetos aqui, eles por não estarem agrupados, eles se fundiram, ó, tá vendo, eu vou selecionar só essa parte, e se eu trabalhar aqui com o puxar, ó, ó ele tá fazendo só nessa parte selecionada, tá vendo, na mesma vertente, aqui embaixo, ó, ó é uma outra face, e eu consigo puxar essa outra face, então, o SketchUp ele é muito dinâmico nessa questão de, de criar formas, né? Muito bem. Essas são as ferramentas básicas. Se eu quiser apagar, clico, né? E observa que ele apaga, mas ele, em alguns momentos, ó, ele vai criar faces ocas, né? Então, cuidado com isso, porque ele não é um sólido, né? É uma, uma surface, né? E, e aí você vai estar tá achando que está desenhando algo que é sólido, e não é. Até se eu apagar aqui, ó, a gente vê dentro da caixa. Certo? É uma caixa. Por ser uma caixa, né, é possível você criar um estúdio aqui dentro e depois renderizar. Né? Então muitas das técnicas de renderização são feitas dentro de caixas. Muito bem. Para não ser muito longo com essa videoaula, é, as ferramentas puxar, mover, né? Então, vamos ver agora a rotacionar. Eu tenho um hábito, né, de fazer o seguinte: criei aqui meu objeto, seja ele o que for que eu estiver desenhando. Né? Criei aqui o objeto, não confirmei ou posso. Confirmar, né? Então a primeira medida sempre é X, a segunda é sempre Y, ele segue o padrão dos, dos softwares vetoriais. Então vamos supor que eu queira criar um retângulo aqui, 2,6 metros. Né? Criou aqui. Depois que eu determinei, fiz o puxar aqui, ó, né? ou empurrar, né? Aqui, ó, vamos supor 1 um metro, e esse objeto é o que eu quero. Eu tenho o costume de selecioná-lo todo, clicar com o botão direito e criar um grupo. Né? E toda a edição que eu tiver que fazer é em cima do grupo. Por quê? Se eu precisar criar um outro objeto, olha, vou criar um outro objeto aqui em cima, qualquer, e vou puxar, né, ou empurrar. Tá aqui. O que que acontece? Esse objeto, ele não se mistura com o grupo. Então eu consigo trabalhar de forma mais adequada aqui dentro do grupo do que com esse objeto. Se eu quiser trabalhar aqui, ó, ele vai selecionar a face inteira. Para poder descer aqui ó, com o recorte, eu tenho que criar uma linha. Né? Aí sim eu consigo puxar. Ó. Só que ele não emendou com o grupo. Se eu quiser mover, ó, tirar o grupo daqui, ó, não, os objetos estão separados. Né? Então isso também, para frente você vai ver que quando a gente estiver trabalhando a metodologia de construção de planta baixa, ele vai ser muito importante. certo? É, outro comando básico, a gente pode falar aqui do mover e do rotacionar para poder encerrar. Então olha só, é, vou criar um objeto aqui qualquer, né? puxei aqui, ó tamanho qualquer também, vou agrupar, botão direito, cria grupo, e agora nós vamos trabalhar com o, o, o rotacionar, ele cria... Ele abre um transferidor e eu, ele rotaciona por face. Mas a rotação precisa de um eixo, né? Ela precisa de um eixo, que nem aqui eu trabalho com eixo. Eu indico um eixo de rotação. Aqui na face, por exemplo, vou clicar aqui e aqui. E eu vou rotacionar nesse eixo. Se eu escolher esse outro, aqui, ó. Esse e esse ele rotacionaria o objeto assim. Então eu sempre tenho que estar atento qual é o eixo que eu quero. Ó, ó, na rotação. Né? E ele para na 90, 180, 360, ele dá uma paradinha. Ó. Você percebe o, o mouse oscilando nessas paradas. Outra coisa que nós temos aqui, ó eu posso... E eu disse para vocês que o SketchUp é muito dinâmico. Eu posso aqui então, né, ao rotacionar, ó, tô rotacionando. Se eu pressionar a tecla Ctrl, ele duplica, certo? Ó, toda vez que eu pressionar a tecla Ctrl, ó, ele cria uma cópia e assim por diante. Ó. Então tecla Ctrl ele vai criar uma cópia, certo? Ó, mesmo objeto copiou três vezes. E ele vai funcionar com isso também com mover, né? Se eu faço isso com rotação, eu faço com mover. Ó, se eu quero mover isso aqui daqui para cima o mover tem algumas dicas, né? Se eu pressionar na setinha do teclado para cima, eu fixo o objeto na vertical. Se eu apertar para o lado, ó, eixo verde, né? Para o lado esquerdo, eixo direito, eixo vermelho. Então, direita verde, esquerda vermelho, para cima azul, tá? Isso facilita na hora da precisão. Movi. Se eu quero copiar, ó, é só pressionar o ctrl e eu duplico, tá? ele é possível de fazer isso, seleciono primeiro o objeto que eu quero, lembrando que estão agrupados, mover, né? daqui desse cantinho, ctrl, duplicou para esse, precisão, certo? Então esses são alguns comandos básicos, que nós temos no SketchUp. Né? Pratica aí a questão do, do mover, né? essa questão de criar objetos precisos, né? tanto o retângulo, lembrando da questão do ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, por exemplo. Né? Então, ele já criou. Né? É... Eu, lembrando que também pode, depois de criado, né, você colocar a medida. 4,5. Tá? Uma das questões que ele, que ele tem aqui no SketchUp são as questões dinâmicas. E eu vou mostrar aqui para encerrar a questão do mover e aí você testa aí na sua casa. Para criar uma escada, né? É, já dentro do tamanho correto e tal. Ah, ó eu estou clicando em... Em alguns comandos, ó, panorâmica, para eu poder ajustar deslocamento, né? o deslocamento, o empurrar ou puxar, o mover, o rotacionar, a linha, o retângulo, né? a seta de seleção, sempre, né? a, a visualização ainda não, porque nós utilizamos aqui o zoom. Né? Vamos lá, ó, quero desenhar uma escada, então vou fazer o degrau. Pela norma do bombeiro, né? O degrau o tem que ter de altura no máximo 18. Né? E a pisada ideal ali seria entre 25 e 27. Né? E o comprimento aqui 1,20. Eu vou fazer ele é, 0,27 cm. Né? Ponto e vírgula. Percebe que eu reforcei o 0, né? que é o número decimal. Ponto e vírgula. 1,20. Entre. E fez bem pequenininho aqui, ó. Dá o um zoom lá. Tá aqui o nosso degrau. Vou puxar para fazer o degrau. 18. 0,18. o então, degrau aí. É, degrauzinho. Fácil. O que, que eu faço? Que eu falei para vocês que é costume. Botão direito, agrupar. Criar grupo. Ótimo. Então, quantos, quantos degraus vão ter minha escada? 17? De uma vez só? único um lance? Ótimo. Então, venho aqui no mover. Movo. Duplicando, né? Ctrl. Coloquei na posição de cima. E coloco quantas vezes eu quero. Então, X, 17 vezes. E ele criou para mim aí a, a escada. Tá certo? Então, isso aqui é bem simples, bem iniciante. Comando mover, rotacionar, linhas, retângulos e puxar. Tá bom? Fica com Deus. Até a próxima aula de SketchUp, que nós vamos trabalhar já a construção de uma planta baixa, pequena, mais estruturada, para a gente ver como é que funciona essa questão das camadas. Ok? Tchau.